E hoje eu queria falar com você sobre as fake news. Não é verdade o que a CNN tem publicado, não é verdade que um tanque russo atropelou uma pessoa, não é verdade que a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Não é verdade que os russos mataram os ucranianos que mandaram eles ir para aquele lugar e Não é verdade que a Rússia bombardeou um orfanato Não é verdade que o povo ucraniano estava rezando numa praça não sei aonde Não é verdade que sei quantos mil soldados russos se renderam aos ucranianos. Não é verdade que os russos estão matando civis.